A Vara do Trabalho de Mirassol do Oeste encontrou uma solução bem criativa para realizar uma audiência. Como uma das partes estava em Campinas, no interior de São Paulo, e não conseguia vir para Mato Grosso, a solução foi utilizar a ligação de vídeo do WhatsApp. Na ação, a trabalhadora pedia reconhecimento de vínculo de emprego e verbas rescisórias de um período que trabalhou como babá. Ela precisava comparecer na audiência, mas não tinha dinheiro para fazer essa viagem. Para não atrasar ainda mais a solução do processo, a juíza Claudirene Ribeiro sugeriu o uso do aplicativo e os dois advogados concordaram em fazer audiência com a chamada de vídeo.